Bem-vindo ao canal Leituras Espíritas. Você está ouvindo o audiolivro História do Espiritualismo, de Arthur Conan Doyle. Capítulo 20 – Voz direta e moldagens É impossível dedicar capítulos específicos a cada tipo de faculdade psíquica sem transcender os limites desta obra... Mas os fenômenos de produção de voz e de moldagem são tão claros e evidentes que descrição mais ampla dos mesmos não será supérflua. Milhares de pessoas podem repetir as palavras de Jó, e eu ouvi uma voz, referindo-se à voz de alguém que não vive na Terra. E elas podem dizê-lo com plena convicção, pois verificaram o fato por uma série de exaustivos testes. A narrativa bíblica é abundante em exemplos desse fenômeno, e os registros modernos mostram que, em relação a ele e a outras manifestações supranormais, o ocorrido na aurora do mundo acontece ainda. Exemplos históricos de mensagens de voz são os de Sócrates e Joana d'Arc, embora não fique claro em ambos os casos se as vozes por eles ouvidas também o eram por outras pessoas. Só à luz dos conhecimentos mais amplos agora adquiridos, somos capazes de concluir com alguma probabilidade de acerto que aquelas vozes tinham a mesma característica supranormal das que hoje conhecemos. O Sr. F. W. H. Myers faz-nos pensar ter sido o demônio de Sócrates, o profundo extrato do próprio sábio, comunicando-se com seu extrato superficial ou consciente. Dizendo isso, contudo, ele não está explicando coisa alguma. O que devemos pensar dos relatos de antigas estátuas falando? O ilustrado autor anônimo do curioso livro Apocatástases ou Progresso Regressivo, provavelmente o Dr. Leonard Marsh da Universidade de Vermont, cita as seguintes palavras de nonos. Sobre esta estátua... De Apolo, o lugar onde se encontrava e o modo como falava, eu nada disse. Note-se, entretanto, ter existido uma estátua em Delfos que emitia voz inarticulada. Deveis saber que os espíritos falam com vozes inarticuladas porque eles não têm órgãos que lhes permitam falar articuladamente. Comentando o assunto, diz o Dr. Marsh, o autor parece não ter sido bem informado a respeito do poder de expressão dos espíritos por meio da fala, pois a história antiga está cheia de referências acerca das vozes que eram frequentemente ouvidas no ar, mediante sons articulados, repetindo as mesmas palavras em diferentes lugares, fenômeno mundialmente conhecido pelo nome de vox divina prossegue em seu comentário, dizendo que, com a mencionada estátua, o espírito estava evidentemente experimentando o grosseiro material de que ela era constituída, provavelmente a pedra, com o intuito de produzir sons articulados. Contudo, não obtinha êxito porque a estátua não possuía laringe ou outros órgãos da fala, como possuem os médiuns. Em seu livro, o Dr. Marsh procura demonstrar que, naquela época, de 1854, os fenômenos espiritualistas eram grosseiros e incipientes, em comparação com as manifestações dos espíritos na antiguidade. Os antigos, diz ele, falavam desse assunto como de uma ciência, afirmando que os conhecimentos adquiridos por meio dessas manifestações eram certos e confiáveis. Apesar de todos os demônios enganadores. Admitindo-se que o sacerdote era um médium de vozes, facilmente se explicam os oráculos falantes. É digno de nota que a voz, uma das principais formas de mediunidade associada ao moderno espiritualismo, ainda se destaque, enquanto muitos outros aspectos da mediunidade iniciante se tenham tornado raros. Como há certo número de competentes investigadores que colocam os fenômenos das vozes entre os mais convincentes das manifestações psíquicas, lancemos um olhar sobre os registros concernentes ao assunto. Jonathan Coons, fazendeiro de Ohio, parece ter sido o primeiro médium moderno desse fenômeno. Em sua choupana antes referida, chamada de Casa dos Espíritos, Ocorreram, em 1852 e durante alguns anos depois, muitos fenômenos surpreendentes, entre eles as vozes de espíritos, os quais falavam através de um megafone de estanho ou de uma trombeta. O Sr. Charles Partridge, conhecido homem público e um dos primeiros investigadores do espiritualismo, declara ter ouvido em sessão na Casa de Coons, no ano de 1815, o espírito conhecido como John King. No encerramento da sessão, o Espírito Kim, como de hábito, tomou a trombeta e fez, por meio dela, breve palestra, falando clara e distintamente a respeito dos benefícios que adquiriam em tempo oportuno e para toda a eternidade, do intercâmbio com os Espíritos. Exortou-nos a ser discretos e firmes no falar, dirigentes em nossas investigações, fiéis às responsabilidades que o privilégio desse conhecimento impõe, caridosos em relação àqueles ainda na ignorância ou no erro, temperando o zelo com a sabedoria, etc. O professor Mapes, conhecidíssimo químico americano, declarou que, na presença dos Davenports, conversou por meia hora com John King, cuja voz era alta e distinta. O Sr. Robert Cooper, um dos biógrafos dos Irmãos Davenport, ouvia frequentemente a voz de King não só à luz do dia, como também ao luar, quando caminhava com os médiuns pelas ruas. Atualmente, já podemos formar uma ideia a respeito do processo de produção dessas vozes nas sessões. Aliás, esse conhecimento tem sido ratificado pelas comunicações recebidas dos próprios Espíritos. Parece que o ectoplasma, cuja origem principal é o médium, Embora em menor proporção também provenha dos assistentes, é empregado pelos espíritos para modelar algo semelhante à laringe humana, a fim de lhe ser possível a produção da voz. Na explicação dada a Cuns pelos espíritos, eles falaram que combinavam elementos do corpo espiritual com uma aura física emanada do médium, nosso moderno ectoplasma. Compare-se essa explicação com a de um espírito dada à conhecida médium de vozes, Sra. Basset, inglesa, quando ela possuía 70 anos de idade. Eles dizem que tiram as emanações do médium e de outros membros do grupo, fazendo com este material um instrumento que lhes possibilita falar. A Sra. Mary Marshall, falecida em 1875, primeiro médium profissional inglês, era o canal da voz de John King e de outros. Em Londres, no ano de 1869, o Sr. W. H. Harrison, editor do The Spiritualist, realizou exaustivos testes com ela. Levando-se em conta o fato de serem os primeiros espiritualistas considerados pessoas facilmente impressionáveis, é interessante assinalar sua cuidadosa investigação. Diz ele, em se referindo à Sra. Mary Marshall... Mesas e cadeiras moviam-se à luz do dia, e por vezes elevavam-se do chão, ao passo que, nas sessões em obscuridade, ouviam-se vozes e viam-se manifestações luminosas, tudo isso parecendo provir dos espíritos. Foi então que resolvi visitar assiduamente essas sessões, e por meu trabalho até me convencer da autenticidade do que me era apresentado, ou descobrir a impostura com segurança e precisão suficientes para denunciá-la. Se este fosse o caso, era minha intenção reunir testemunhos da fraude publicando os fatos com desenhos minuciosos dos mecanismos usados. A voz que se denominava John King era acionada por uma inteligência que apresentava características inteiramente diferentes da do Sr. Marshall e sua esposa. Conquanto tivesse admitido primeiramente que o Sr. Marshall fosse o produtor dessa voz, ao participar de algumas sessões, notei que este último e John King falavam, de hábito, ao mesmo tempo, circunstância que deitou por terra a minha teoria. Posteriormente, pensei que a produtora da voz era a Sra. Marshall, mas, numa noite, sentei-me a seu lado. Ela estava à minha direita e eu lhe segurava a mão e o braço quando John King veio e falou junto de meu ouvido esquerdo. Durante todo esse tempo, a senhora Marshall permaneceu imóvel. Assim, diluiu-se minha segunda teoria. Mais adiante, presumi a existência de um cúmplice entre os visitantes do grupo, o qual estaria incumbido de fazer a voz de John King. À vista disso, realizei uma sessão apenas com o Sr. Marshall e sua senhora. John King compareceu e falou durante uma hora. Por último, imaginei existir um parceiro escondido produzindo a voz. Resolvi, então, fazer duas sessões com a senhora Marshall num grupo de pessoas inteiramente desconhecidas dela, numa casa também estranha, e novamente John King apresentou-se mais vivo que nunca. Finalmente, na noite de quinta-feira, dia 30 de dezembro de 1869, John King veio e falou para 11 pessoas, no grupo da senhora C. Barry, na ausência do Sr. Marshall e esposa, sendo médium a senhora Perrin. Conquanto o Sr. Harrison se tenha dado por convencido de que nenhum ser humano presente às sessões produzia as vozes, não faz menção, deveria fazê-lo, ao fato de que essas vozes frequentemente davam tais provas de identidade que nem o médium nem o eventual cúmplice poderiam ter fornecido. O conhecidíssimo investigador Sr. Damiani, em depoimento à Sociedade Dialética de Londres, declarou que as vozes com as quais conversara, servindo-se de médiums não remunerados, posteriormente lhe vieram falar nas sessões da Sra. Marshall, apresentando as mesmas peculiaridades de tom, expressão, nível de agudeza, volume e pronúncia. Essas vozes trataram de assuntos de natureza particular, os quais ninguém, exceto ele próprio, poderia conhecer. Por vezes também predisseram eventos que se confirmaram. É natural que todos os que presenciaram pela primeira vez os fenômenos de vozes tenham admitido a ventriloquia como explicação plausível. Dederron, com o qual essas vozes ocorriam frequentemente, tomava os devidos cuidados para evitar semelhante objeção. Descrevendo a sessão realizada com Hom, quando este o visitou em Cupar, Fife, no ano de 1879, afirma o general Boldeiro: Assim, as vozes foram ouvidas na sala, falando ao mesmo tempo. Julgando-se pela entonação, pareciam duas pessoas diferentes. Não pudemos compreender as palavras proferidas, pois o Sr. Home insistia em falar conosco todo o tempo censurámo lo por isso, e ele respondeu. — Falo propositadamente para que vocês se convençam do fato de não serem as vozes fruto de ventriloquia de minha parte. Tal seria impossível quando alguém está falando com sua voz natural. A voz de home distinguia-se das outras vozes ouvidas na sala. O autor pode confirmar o fato por experiência pessoal, pois, repetidas vezes, ouviu vozes falando simultaneamente. Há exemplos disso no capítulo sobre os grandes médiums modernos. O almirante Usborne Moore declara que ouviu, juntamente com a senhora Reed, de Detroit, as vozes de três e mesmo quatro espíritos ao mesmo tempo. Em seu livro As Vozes, de 1913, ele cita a famosa escritora a senhorita Edith K. Harper, anterior secretária particular do senhor W.T. Stead, que dá o seguinte testemunho. Examinei o registro das sessões realizadas pela senhorita Eta Reid, cerca de 200, durante suas três visitas à Inglaterra. Posso afirmar que tão somente as notas das sessões gerais bastariam para encher um grosso volume se fossem escritas por extenso. Tentarei, assim, resumir algumas das experiências mais surpreendentes a que eu e minha mãe tivemos o privilégio de assistir, Graças à mediunidade dessa senhora. Examinando minhas notas de sua primeira visita em 1911, destaco, entre os principais aspectos das sessões, as seguintes particularidades. A senhorita Reed nunca entrava em transe. Ao contrário, conversava livremente com os assistentes. Ouvimos-la também conversando com os espíritos e até discutindo com eles, por discordar de suas opiniões a respeito de determinado assunto. Lembro-me de que certa vez o Sr. Steed se contorceu em gargalhadas ouvindo a Sra. Reed repreender subitamente o finado editor do Progressive Thinker por sua atitude em relação aos médiums, fato que provocou o manifesto embaraço do Sr. Francis, espírito, o qual, depois de uma tentativa de explicação, derrubou a trombeta e deixou o recinto, aparentando constrangimento. Dois, três, quatro espíritos falavam a diversos assistentes ao mesmo tempo. Mensagens eram dadas em línguas estrangeiras, tais como francês, alemão, italiano, espanhol, norueguês, holandês, árabe, além de outras desconhecidas da médium. Certa feita, uma voz masculina, expressando-se em norueguês, dirigiu-se a uma senhora norueguesa, bem conhecida no mundo literário e político, dizendo-se seu irmão, de nome P. Conversando com este, essa senhora deu mostras de intensa alegria pelas provas de identidade a que lhe foram apresentadas. De outra vez, uma voz falou em espanhol, dirigindo-se a outra senhora do grupo, a qual nenhum dos assistentes sabia ser conhecedora desse idioma. Seguiu-se então fluente diálogo em espanhol entre a referida senhora e o espírito comunicante, para evidente satisfação deste último. A notável médium americana, Sra. Mary Hollis, posteriormente Sra. Hollis Billing, visitou a Inglaterra em 1874 e 1880, sendo apresentada à sociedade londrina por representantes do espiritualismo. O Dr. N. B. Wolfe, faz excelente relato de suas variadas faculdades mediúnicas no livro Fatos Surpreendentes do Moderno Espiritualismo. A Sra. Hawley era uma dama distinta cuja mediunidade convenceu e consolou milhares de pessoas. Seus dois espíritos guias, James Nolan e um índio chamado Ski, falavam livremente por voz direta. Em uma de suas sessões, realizadas na casa da senhora MacDougall Gregory, em Grosvenor Square, no dia 21 de janeiro de 1880, certo clérigo da Igreja da Inglaterra reatou uma conversa interrompida sete anos antes com determinado espírito. Esse clérigo confessou-se inteiramente convencido em virtude das características da voz que lhe falava. Ela era bastante peculiar e podia ser ouvida distintamente pelos que estavam sentados junto dele na sala de sessões. O Sr. Edward C. Randall refere-se à Sra. Emily S. French, outra boa médium americana de voz direta, em seu livro Os Mortos Nunca Morreram. Ela faleceu na própria casa em Rochester, Nova York, em 24 de junho de 1912. O Sr. Randall investigou-lhe as faculdades por 20 anos e convenceu-se do altíssimo nível de sua mediunidade. A senhora Mércia M. Wayne, médium de voz direta, falecida em 1900, teve suas faculdades utilizadas por um grupo de socorro da Califórnia para auxiliar almas atrasadas no além. Uma descrição dessas notáveis sessões, dirigidas pelo Sr. Leander Fisher, de Buffalo, Nova York, por 20 anos, 1875 a 1900, encontra-se no livro do almirante Osborne Moore, Intitulado Relance sobre o Novo Estado. A senhorita Everett, excelente médium não profissional, obteve vozes diretas na Inglaterra em 1867 e nos anos seguintes. A maioria dos grandes médiums de efeitos físicos, especialmente os de materialização, produziu a voz direta. Isso ocorria, por exemplo, com Eglinton, Spriggs, Husk, Duguid, Herne. A senhora Guppy e Florence Cook A senhora Elizabeth Blake, de Ohio, falecida em 1920, foi um dos mais notáveis médiums de voz direta de que temos notícia e, talvez, o que tenha trazido as mais convincentes provas, porque, em sua presença, as vozes se produziam regularmente em plena luz do dia. Era ela mulher pobre e letrada, tendo sido médium desde criança. Vivia na pequena aldeia de Bradrick, às margens do rio Ohio, oeste da Virgínia. No outro lado do rio estava a cidade de Huntingdon. Bastante religiosa, pertencia à igreja metodista, da qual, contudo, foi expulsa por causa da mediunidade, como sucedeu a outros médiums. Pouco se tem escrito sobre ela. O único relato minucioso a seu respeito é a valiosa monografia do professor Hislop. Consta que foi repetidamente testada por cientistas, médicos e outros, e que, de boa vontade, se submetia aos testes. Entretanto, como não foi possível a esses investigadores apurar qualquer tipo de fraude, não se preocuparam eles em apresentar ao mundo os resultados de suas experiências. Hislop teve a atenção despertada em relação a ela, quando soube que um conhecidíssimo mágico americano, com muitos anos de experiência, tinha ficado convencido da autenticidade de seus dons. Viajou, então, para Ohio, no ano de 1906, para investigar-lhe a mediunidade. O volumoso relatório do professor Hislop descreve a ocorrência de comunicações legítimas. Fazer-lhe, porém, esta não rara confissão de ignorância da presença do ectoplasma no processo de produção dos fenômenos de voz direta. A altura dos sons, em alguns casos, afasta a suposição de que as vozes sejam transmitidas à trombeta pelas cordas vocais. Ouvir sons a 20 pés de distância teria condições de ouvi-los a 40 ou 50, sem que os lábios da senhora Blake se movessem. Resta é estabelecer uma hipótese plausível para explicar o fenômeno. Se falarmos de espíritos... A explicação sou insatisfatória ao homem de ciência. Ele quer saber do processo mecânico envolvido, assim como o identificamos no ato de falar. Pode ser verdadeiro que os espíritos sejam a causa primeira, no caso, mas há degraus no processo, que medeiam entre sua iniciativa e o resultado final. E isso torna o fato mais surpreendente que a própria presença dos espíritos na produção do fenômeno. O cientista não pode entender como eles teriam condições de executar algo mecânico sem o uso de instrumentos mecânicos. Em verdade, ninguém o poderia, mas a explicação tem sido dada repetidas vezes pelo outro lado. Portanto, o desejo do professor Hislop de conhecer o elo existente entre os sons e sua fonte surpreende pois os Espíritos têm reiteradamente fornecido respostas a tal questão. Por meio de muitos médiums, deram eles explicações quase idênticas. O Dr. L. V. Guthrie, superintendente do West Virginia Island de Huntington e conselheiro médico da senhora Blake, tinha convicção a respeito da mediunidade desta. Escreve ele nestes termos. Realizei com ela sessões em meu próprio escritório ao ar livre, no Alpendre, assim como certa feita numa carruagem em movimento. Repetidamente permitia-me realizar sessões usando uma chaminé de lâmpada em lugar de uma corneta de estanho. Via frequentemente produzir vozes enquanto repousava a mão em uma das extremidades da corneta. O Dr. Guthrie Relata os dois seguintes casos em que a informação dada não era conhecida dos assistentes nem poderia sê-lo da médium. Uma jovem, minha empregada, cujo irmão se alistara no exército e partira para as Filipinas, ansiosa por notícias suas, escreveu-lhe muitas vezes, endereçando as cartas aos cuidados de sua companhia, naquele país, mas não recebia resposta alguma. Recorrendo à senhora Blake, foi-lhe dito pelo espírito de sua mãe, falecida há vários anos, que, se escrevesse ao irmão endereçando a carta para C., ela teria uma resposta. Assim o fez recebendo, em dois ou três dias, uma carta de seu irmão. Havia este regressado das Filipinas sem que ninguém da família o soubesse. O próximo caso é ainda mais surpreendente. Uma conhecida minha, de importante família nesta região do estado, cujo avô for encontrado sem vida, com o crânio esmagado, debaixo de uma grande ponte, visitou a senhora Blake poucos anos atrás, sem que naquela ocasião pensasse em seu avô. Ficou bastante surpresa quando o espírito daquele se apresenta e diz que não tinha caído da ponte por estar embriagado, como então se supunha mas foi assassinado por dois homens que, vendo-o quando estava num bugue, conseguiram cercá-lo, despojá-lo de seus bens e lançá-lo de cima da ponte. O espírito descreveu minuciosamente os dois assassinos, dando tantas outras informações específicas que foi possível prender e condenar um desses indivíduos, ou talvez ambos. Inúmeros assistentes notavam que, enquanto a senhora Blake falava, as vozes dos espíritos eram ouvidas, e, mais, estes haviam preservado a própria personalidade e a mesma entonação de voz durante o curso dos anos. Islop descreve minuciosamente um caso em que a voz comunicante revela o segredo para abrir o cadeado de um cofre, segredo este desconhecido do assistente. Entre os modernos médiums de voz direta da Inglaterra estão o Sr. Robert Johnson, a Sra. Blanche Cooper, John C. Sloan, William Phoenix, as senhoritas Dunsmore, o médium galês Evan Powell e o Sr. Potter. O Sr. H. Dennis Bradley fez uma descrição completa da mediunidade de voz direta de George Valentine, médium americano bastante conhecido. O Sr. Bradley era também capaz de obter vozes em seu próprio grupo doméstico sem a presença de um médium profissional. É impossível mensurar os benefícios que o trabalho dedicado e de alto sacrifício do Sr. Bradley trouxe à ciência psíquica. Se nosso conhecimento sobre esse assunto ficasse circunscrito às provas fornecidas em seus dois livros Rumo às Estrelas e A Sabedoria dos Deuses, ele seria considerado mais do que suficiente por qualquer pessoa sensata. Algumas páginas devem ser dedicadas às moldagens de figuras constituídas de ectoplasma, isto é, de formas materializadas. Há provas suficientes desse fenômeno. O primeiro que explorou essa linha de pesquisa parece ter sido William Denton, autor de Segredos da Natureza, livro sobre psicometria publicado em 1863. Trabalhando com a médium Mary M. Hardy, no ano de 1875, em Boston, Estados Unidos, ele empregou métodos que se assemelham aos usados por Richer e Galley em suas recentes experiências em Paris. Na verdade, Denton apresentou publicamente em Pain Hall a moldagem do rosto de um espírito, feita ao que se diz em parafina fundida. Outros médiums que obtiveram moldes foram a senhora Firman, o Dr. Monk, a senhorita Fairland, depois Sra. Mellon e William Eglinton. O fato de esses resultados terem sido, mais tarde, confirmados nas sessões de Paris é argumento bastante forte em favor de sua realidade. O Sr. William Oxley, de Manchester, relata que, em 5 de fevereiro de 1876, foi obtida uma linda moldagem da mão de uma mulher e, em seguida, um molde não tão perfeito da mão da senhora Firman. Nessa ocasião, encontrava-se esta médium dentro de um saco rendado, fechado por um laço acima da cabeça e amarrado em volta de sua cintura, prendendo-lhe as mãos e os braços. Isso parecia bastante para impedir qualquer espécie de truque por parte da senhora Firman. Por outro lado, a cera para moldagem em estado fervente mostrava a impossibilidade de ter sido previamente introduzida na sala da sessão. É difícil imaginar que outras precauções poderiam ter sido tomadas para garantir os bons resultados da experiência. Numa outra ocasião, foram obtidas as moldagens do pé e da mão de um espírito. Em ambos os casos, nem o pulso nem o tornozelo poderiam ter sido retirados do molde em virtude da estreiteza de sua abertura. Parece não haver outra explicação, a não ser de que o pé e a mão foram desmaterializados. Os resultados conseguidos com o Dr. Monk parecem também resistir à crítica. As experiências que Oxley fez com ele em Manchester no ano de 1876 alcançou os mesmos resultados das realizadas com a senhora firma. Com o Dr. Monk, entretanto, obtiveram-se moldagens de duas figuras diferentes. Sobre essas experiências, afirma Oxley. A importância e o valor desses moldes são inestimáveis, porque, se os fenômenos espirituais, tanto quanto outros, de caráter duvidoso ou cético, estão circunscritos ao campo da credibilidade, o mesmo não se dá com as moldagens de pés e mãos, as quais, além de evidentes, permanecem ao longo do tempo exigindo dos homens de ciência, dos artistas e também dos zombadores, a solução do mistério de sua ocorrência. Essa exigência permanece. O famoso mágico Houdini e o grande anatomista Sir Arthur Keith. Tentaram moldar as próprias mãos, e o resultado laboriosamente obtido serviu apenas para acentuar o caráter único das experiências que buscavam reproduzir. No caso de Eglinton, o Dr. Nichols, biógrafo dos Davenports, registrou a produção de autênticas moldagens de mãos. Relata ainda que, certa feita, uma senhora presente identificou numa delas leve deformidade, característica da mão de sua filhinha, morta por afogamento na África do Sul com a idade de 5 anos. Talvez a moldagem mais convincente e conclusiva tenha sido a que Epps Surgent obteve com a médium Sra. Hardy, já mencionada quando tratamos das experiências de Denton. As conclusões de Surgent merecem ser citadas por extenso. Diz ele, Nossas conclusões são as seguintes. Por obra de algum poder desconhecido inteligente com habilidades manuais, produziu-se numa caixa fechada a modelagem de uma perfeita mão em tamanho natural. As condições de experiência não se subordinaram à confiança no caráter e na boa-fé da médium. Contudo, a autenticidade de suas faculdades mediúnicas foi plenamente demonstrada pelo resultado obtido. Essas condições simples e rigorosas excluíam completamente o espaço para a fraude e os manejos da ilusão. Daí nossa percepção clara sobre o caráter conclusivo da experiência. Esse teste de duplicação confirma o fato muito conhecido dos investigadores de que mãos imperceptíveis conduzidas por uma inteligência e projetadas de um organismo invisível podem tornar-se visíveis e tangíveis. As experiências de moldagem associadas às das fotografias de espíritos fornecem provas objetivas da ação de uma força inteligente, exterior a qualquer organismo visível, e oferecem base sólida à investigação científica. A pesquisa sobre a forma de produção desse molde dentro da caixa envolve considerações filosóficas de grande importância para o futuro, do mesmo modo que toca em problemas de psicologia e fisiologia, propiciando ainda melhor compreensão das faculdades latentes no ser humano e de seu elevado destino. Sete testemunhas respeitáveis assinam o relatório. Se o leitor, com tais exemplos, ainda não se der por convencido da legitimidade das experiências com moldes e voldagens deverá ler a respeito das conclusões a que chegou o grande investigador Galley ao término de suas clássicas experiências com Kluski, já brevemente citadas. O Dr. Galley realizou com Kluski notáveis experiências de moldagem em cera de mãos materializadas, registrando os resultados de onze sessões bem-sucedidas. Sob luz fraca, o professor Richer segurava a mão direita do médium, enquanto o conde Potocki lhe prendia a esquerda. Uma vasilha com cera, mantida em ponto de fusão por meio de água quente, era colocada de fronte de Kluski, numa distância de dois pés, e, para efeito de teste, fato ignorado pelo médium, misturava-se a cera com colesterina, a fim de ser afastada a possibilidade de sua substituição. Narrou o Dr. Galley. A débil claridade não permitia que se presenciasse o fenômeno, Éramos advertidos do momento da imersão pelo som do líquido se esparramando. A operação reclamava duas ou três imersões. A mão que estava atuando era mergulhada na vasilha, daí retirada e, coberta de parafina quente, tocava as mãos dos condutores da experiência. Depois, emergia de novo na cera. Após a operação, a luva de parafina, ainda morna, mas solidificada, era posta junto da mão de um dos investigadores. Nove moldagens foram feitas desse modo, sete de mãos, uma de pé e outra de queixo e lábios. Ao testar-se a cera em que se formavam os moldes, verificou-se que a mesma apresentava a reação característica da colesterina. O Dr. Gelley apresenta 23 fotografias de moldagens e de suas cópias em gesso. É preciso ser dito que os moldes mostram as dobras da pele, as unhas e as veias, as quais, de modo algum, se parecem com as do médium. Por sua vez, os esforços para se obterem em condições semelhantes moldes de mãos dos seres humanos tiveram sucesso apenas parcial, sendo marcantes as diferenças entre eles e os acima referidos. Escultores e modeladores de reputação declararam não conhecerem método algum de produção de moldes em cera como os obtidos nas sessões com Kluski. Galley resume os resultados nos seguintes termos. Enumeraremos agora as provas que temos das moldagens de membros materializados em nossas experiências em Paris e Varsóvia. A par do controle exercido sobre o médium cujas mãos segurávamos, mostramos que toda a fraude era impossível. A teoria de fraude pelo uso de uma luva de borracha é inadmissível, pois esta tentativa leva a resultados grosseiros e absurdos, revelando num relance a imitação. É impossível produzir luvas de cera utilizando-se de moldes rígidos, anteriormente preparados. Uma tentativa dessa natureza logo revela a impossibilidade do procedimento. O emprego de moldes já preparados, feitos de alguma substância fundível e solúvel coberta durante a sessão, com uma camada de parafina depois dissolvida num balde d'água, não se ajusta ao procedimento adotado, porque não tínhamos balde d'água. A teoria de que teria sido usada a mão do médium ou de um assistente é inadmissível. Isso não poderia ser realizado por diversos motivos. As luvas assim obtidas são grossas e sólidas, enquanto as das se apresentam finas e delicadas. De igual modo, a posição dos dedos nas moldagens torna impossível que os mesmos sejam retirados sem quebrarem a luva. Além disso, os moldes foram comparados com as mãos do médium e dos assistentes e se mostraram distintos, fato também demonstrado pelas medidas das mãos. Finalmente, levantou-se a hipótese de terem sido as luvas trazidas pelo médium. Tal hipótese cai por terra quando se sabe que introduzimos secretamente produtos químicos na cera derretida e que estes produtos foram encontrados nas luvas. A conclusão dos especialistas em moldagem sobre esse ponto é categórica e definitiva. Nenhum fato é considerado prova por aqueles que, eivados de preconceitos, fecham o espaço mental à razão, mas é inconcebível que alguém de normal inteligência possa ler tudo quanto foi dito e ainda duvidar da possibilidade de se fazer em moldagens de figuras,